Olá, você que nos assiste pela TV FPA. Hoje estamos no debate do Brasil Que o Povo Quer. Para uma sociedade mais igualitária, quais as políticas necessárias para a geração de renda e de trabalho decente? Contamos com a participação aqui de quatro mulheres. Denise Down, que é diretora do Instituto Lula. Carmen Foro, que é da vice-presidente da CUT. Marilane Teixeira, que é do Sesiste, do Instituto de Economia da Unicamp. E Juliana Borges que é pesquisadora da escola da Fundação Escola de Sociologia e Política. Gostaria de agradecer a presença de todas. E vamos começar? Eu vou reler a pergunta, e aí as nossas convidadas têm quatro minutos cada uma para falar, e depois a gente vai reler alguns comentários que estão na plataforma. Já fica aqui o convite para você entrar na plataforma brasilquepovoquer.org.br e incluir a sua opinião. Vamos construir o Brasil que o Povo Quer. Na pergunta sobre trabalho, para uma sociedade mais igualitária, quais as políticas necessárias para a geração de renda e de trabalho decente? Vamos começar, Ju? Bom, vamos lá. É, primeiro, obrigada pelo convite. É, olá a todos e todas. É, cumprimento a mesa, a Marilane, a Denise, a Carmen, a Jordana. É, e começo falando é, um pouco do que me move, né, do meu ativismo, que passa pela questão interseccional, né, a questão das mulheres negras, então, eu acho que, para construir sociedade igualitária, a gente precisa necessariamente passar por essa discussão estrutural, que é a discussão é, do racismo na sociedade brasileira. Né? Se a gente for pensar no que significam os trabalhos precarizados, no que forma o precariado no Brasil, né se a gente for usar termos gramixinianos, a gente está falando de um precariado que tem cor, né que é, tem gênero também, né então a gente também tem que discutir a feminização da pobreza né nesse nesse novo reordenamento aí do sistema capitalista e do momento de crise que nós estamos passando. É, então, eu acho que a gente precisa levar essas questões é, em conta e com uma centralidade muito forte e potente no nosso debate. Né? Então, se a gente for pensar no Brasil, as mulheres negras sempre trabalharam, né? é, sejam escravizadas, seja após a abolição, como empregadas domésticas, como quituteiras, é muitas acabaram, né, no pós-abolição também indo para prostituição, enfim, mas essencialmente no trabalho doméstico. Então esse é um tema que é muito importante, né, e não à toa o trabalho doméstico foi um dos, umas, uma das profissões que mais tempo demoraram para é, serem contempladas com os direitos trabalhistas no nosso país. né? Isso é uma questão cultural muito forte. É, o CERT, né, que é um centro de estudos sobre trabalho e desenvolvimento coordenado pela Cida Bento, apresenta algumas questões que eu acho que são bem importantes para a gente discutir trabalho decente e formas igualitárias no mundo do trabalho, principalmente para a população negra. Né? Então, acho que uma das questões, se a gente está falando de questões estruturais, passam necessariamente por discutir uma transformação cultural nosso país né, não tem como fugir disso é, é uma das outras questões que eles apontam também em alguns dos seus estudos é garantir esse tema é, de igualdade racial de equidade racial é, nos acordos coletivos inserir o quesito da o quesito né o dado de, de cor e raça nos sistemas de formação das empresas, principalmente na área de recursos humanos, acho que as empresas precisam começar a discutir como é formado o seu quadro de funcionários. né? Se a gente for pensar, os negros estão apenas em 5,3% dos cargos de direção é, nas principais empresas do nosso país. né? E garantir, certamente, esse olhar interseccional na formulação de políticas públicas. Né? Acho que ter isso como ponto de partida, a gente acaba às vezes, pensando que discutir é, questões estruturais é, significa discutir questões a longo prazo, e não é disso que a gente está falando, né? mas é de garantir é, que esse olhar interseccional, que essa essa problematização e essa conceituação sistêmica e estrutural esteja presente desde a, na partida já da formulação de políticas públicas. Então, eu acho que esses pontos mais gerais são importantes para iniciar o debate. Obrigada, Juliana. Agora a gente vai passar para a Marilane. E aí, Mário, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essa publicação que vocês lá pelo CESIT fizeram, Mulheres, Mundo do Trabalho autonomia e Autonomia Econômica. Dá para dar um close aqui? Vamos lá. Bom, primeiramente, eu queria agradecer à Fundação pelo convite, cumprimentar todas as uh, pessoas que estão assistindo o nosso debate, cumprimentar as colegas, companheiras de, de debate aqui hoje, é, bom Vou começar comentando, então, a, a publicação. Nós acabamos de, de lançar é, uma série de, de cadernos de formação que tratam da, da problemática das mulheres no mundo do trabalho. E ela é, esse, esse trabalho ele é fruto de um processo de, de formação que nós realizamos durante dois anos, uma parceria, entre a Central Única dos Trabalhadores e o SESIT. E dessa parceria, então, teve os, os frutos dela foi justamente a produção desse material que trata é, diferentes, com diferentes abordagens né, de como é, você lida com a questão da divisão sexual do trabalho, é, como você lida com as condições de precarização, com as diferenças é, salariais, com a ausência de políticas públicas, com ações é, importantes para afirmar as mulheres na sociedade, nos espaços públicos, enfim. Bom, e retomando, então, a, a, a questão que, que você propôs, Dana. eu... Acredito que uma das primeiras questões que nós devemos enfrentar é a divisão sexual do trabalho, porque ela, ela é estruturante da, da, da sociedade que nós vivemos, como uma sociedade de classes, né? e ela, de certa forma, ela determina é, esses papéis é, sexuais para homens e mulheres, e hierarquia, relações entre homens e mulheres, e isso acaba impactando o conjunto da, da sociedade, então não só no mundo do trabalho, mas também nos outros espaços, é, nos espaços políticos, nos espaços de participação, a sociabilidade. Então, é muito importante é, enfrentar esse debate. E, para enfrentar esse debate, é, entender que o espaço das mulheres no mundo do trabalho ele depende fundamentalmente da forma como se organiza o espaço reprodutivo, que é a esfera doméstica, que são as responsabilidades é, familiares que não são compartilhadas em nossa sociedade, são de, inteiramente responsabilidade das mulheres. E parte disso é de ampliar é, as políticas públicas, por exemplo, para permitir que as mulheres possam é, ter mais espaço na sociedade, no espaço público, para poder exercer a sua cidadania é fundamental. Então, eu creio que um destas, uma dessas políticas importante, necessária, é o debate sobre creches. Um debate muito importante, é, um debate fundamental e um debate que é, um país como o nosso. É, você tem 25% apenas das crianças hoje é, matriculadas em idades era 4 anos, o que cria uma responsabilidade sobre o cuidado enorme para as mulheres que se vêem muitas vezes impedida de participar do mercado de trabalho, do mundo do trabalho por conta das responsabilidades que são atribuídas a elas. Né? Obrigada, Maria. Agora a gente vai passar para a Denise que também esteve à frente da pasta de sec da Secretaria de Política para as Mulheres, da gestão Haddad. Então, Denise, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e da questão do trabalho das mulheres também, indo em direção aqui a falar das nossas outras duas companheiras. Eu queria iniciar cumprimentando minhas colegas de debate, a Juliana Borges, a Marilane Teixeira, a Jordana, a Carmen Fórum, e parabenizar a Fundação Perseu Abramo pela iniciativa de construir a plataforma O Brasil Que O Povo Quer, fazendo um debate com a sociedade, opinando que está tendo possibilidades de opinar sobre vários temas importantes para o desenvolvimento, a inclusão social e o avanço da equidade no nosso país. Eu gostaria de iniciar é, aproveitando este gancho das companheiras que me antecederam, que falaram bastante da interseccionalidade, da transversalidade. Eu acho que na experiência que nós tivemos aqui, na gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, de 2013 a 2016, uma marca dessa gestão foi exatamente a busca de que as políticas públicas elas estivessem combinadas, articuladas. Então, nós tivemos experiências interessantes nessa área de geração de emprego e renda. Uma, algumas parcerias entre a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, e também a Secretaria de Promoção da igualdade racial, fazendo essa busca de uma ação mais articulada. Então, alguns exemplos concretos. Na área da economia solidária, por meio de uma parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres em nível federal, na época, inclusive, ministério, infelizmente extinto, pelo governo golpista de Michel Temer, nós implantamos na cidade de São Paulo a capacitação de mulheres nos centros de cidadania da mulher para a área de economia solidária. Porém, a Secretaria de Políticas para as Mulheres é, não teria condições sozinha, sem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, de fazer com que essas mulheres tivessem acesso aos grandes mercados, pudessem expor seus produtos. E fizemos uma articulação com a Agência de Economia Solidária da Prefeitura de São Paulo, que foi, inclusive, é, instalada na gestão Haddad, né? foi implantada na gestão Haddad, para que esse projeto pudesse ter futuro, pudesse, de fato, fazer com que, para as mulheres, economia solidária fosse um caminho de acesso à renda, de profissionalização. Então, essa é uma parceria. Outra parceria, outra ação transversal, envolvendo as três secretarias que eu citei, foi a implantação do Centro de Orientação ao Trabalho Doméstico, ao Emprego Doméstico. Então, não basta ter uma nova legislação no país, é preciso fomentar, divulgar, orientar as patroas e as trabalhadoras, né? as empregadoras, os empregadores e as trabalhadoras sobre a nova legislação. Fazendo, assim, essa atuação, esse, esse foco das políticas de trabalho, de desenvolvimento, de empreendedorismo para esses setores, jovens, mulheres, negros e negras, é, de uma forma mais enfática. Estava também... É, planejado um grande programa de capacitação de jovens negros e negras, não só a formação, mas aliado e articulado a bolsas que garantissem a permanência deste público nos cursos. Porque não adianta fazer curso, é um público que precisa sobreviver, precisa ter uma fonte de renda. Então, também estava programado um grande plano de capacitação, formação, articulado à garantia de bolsas que pudesse manter essas pessoas no curso até a inserção no mercado de trabalho. E eu gostaria é, de concluir aqui essa breve intervenção citando alguns dados interessantes, porque, neste debate que nós estamos tendo no, no Brasil, neste momento de que precisamos, então, modernizar as relações de trabalho, muito dos argumentos utilizados por quem defende, quem defendeu e aprova a reforma trabalhista, foi que a juventude quer um outro tipo de emprego, que a CLT não dialoga mais com os desejos da juventude, que a juventude quer flexibilidade. Eu queria, então, citar aqui uma pesquisa da PUC Rio Grande do Sul, de 2016, que entrevistou 2 mil jovens do Brasil todo. A pesquisa é do Rio Grande do Sul, mas a pesquisa entrevistou jovens do Brasil todo, onde 66% dos jovens sonham com uma carreira estável com ascensão, com carreira, com benefícios. E 37% deles falam que querem horário flexível. Bom, então, horário flexível não significa precarização, não significa retirada de direitos, não significa é, nós estarmos trabalhando com políticas que avancem para o trabalho intermitente, para o teletrabalho de forma Precarizada, de forma a não garantir que estas pessoas estejam inseridas formalmente, com todos os direitos no mercado de trabalho. Isso tem sido muito confundido no Brasil. Se fala, ah, os jovens não querem mais aquele velho emprego. Bom, talvez eles queiram uma jornada flexível, mas eles também querem se aposentar, eles querem os benefícios e a ascensão de uma carreira profissional. E carreira profissional se tem em grandes empresas. Então, é esse mito da pejotização, os trabalhadores e as trabalhadoras têm que virar empresários, ele é mentiroso, porque a gente vê países como, por exemplo, Burkina Faso, que mais de 50% da população é pejotizada, não tem emprego, se estimula a população, os trabalhadores a virarem empresários. E é uma economia extremamente pobre. O país tem um dos mais baixos indicadores de desenvolvimento humano do mundo, certo? Bom, então se nestes países subdesenvolvidos, ainda não ainda em desenvolvimento, mais de 50% da população está pejotizada, é uma mentira, é uma falácia essa questão de que vamos então é, além de precarizar, fazer com que os trabalhadores virem todos empresários, porque onde tem economia forte, Alemanha, Estados Unidos, em todos estes países que têm economia forte, que tem bons empregos, que tem boa distribuição de renda, a maioria da classe trabalhadora não é pejotizada. Então, acho que nós temos que começar a enfrentar estes mitos e estas mentiras. Então, olá. Eu quero agradecer o convite e saudar minhas companheiras, Juliana Borges, Marilane Teixeira, Jordana, Denise. E, e parabenizar a iniciativa da Fundação. É, não é uma pequena iniciativa, é uma grande iniciativa. Porque falar sobre o Brasil, que a gente quer, hoje é extremamente desafiador. Depois de um bom período, nós precisamos também entender que classe trabalhadora nós estamos falando. De que classe trabalhadora nós estamos falando. É, não é uma nova classe trabalhadora média, é uma nova classe trabalhadora. Portanto, é preciso que este debate tenha, na minha opinião, é, alguns pressupostos. Primeiro, o Brasil que a gente quer é um Brasil de igualdade. O Brasil que a gente quer precisa reconhecer que este país não é igual com as mulheres no mundo do trabalho. Acho que se não reconhecer isso, não se tem ações concretas. Nós tivemos momento em que se reconheceu e tivemos instrumentos e políticas públicas para buscar com que as desigualdades fossem superadas. Questões que são seculares. Mas, no momento em que nós não temos um governo que reconhece que existe desigualdade, que reconhece que existe racismo, que reconhece e não tem política para os indígenas, você tem um país que age de outra forma. Os dados sociais das pesquisas eles são é, profundos quando demonstram desigualdade salarial, é, a situação é, de racismo no trabalho, e, no entanto, não se toma nenhuma atitude. Portanto, eu penso que a principal questão para a construção de um programa ou de um país que a gente quer para o futuro é reconhecer isso e ter ações concretas para enfrentar. Então, essa era a primeira questão que eu queria colocar. A segunda questão é que classe trabalhadora nós estamos falando? E eu lembro muito do que uma ministra da secretaria, antes, é, da Secretaria de Mulheres do Governo, no início, ela dizia depende de onde você mora, onde você está, as desigualdades elas têm parâmetros diferentes. E eu quero falar isso porque nós estamos vendo que, se você mora no Nordeste, se você mora no Sul, se você é rural ou se você é urbano, né o nível de desigualdade pode ser, inclusive, mais agravado. Portanto, ter a dimensão da diversidade desse país, ter a dimensão de que não é um país igual, inclusive regionalmente, é um bom desafio para esse debate. O envolvimento dos diferentes nesse debate é, da plataforma é muito importante, porque a classe trabalhadora não é só quem tem carteira assinada. A classe trabalhadora não é só quem está é, com alguns direitos garantidos. A classe trabalhadora, hoje, nesse país, ela é muito diversa. E a plataforma se abre para fazer um debate dessa natureza, que, para mim, é fantástico. E as mulheres, nesse contexto, é preciso que haja reconhecimento da dívida histórica. Eu acho que produzir esse debate não pode ser para pontuar algumas questões. Ela é extremamente estrutural o um país precisa enfrentar o racismo, o país precisa enfrentar as desigualdades regionais, precisa enfrentar as desigualdades que existem entre homens e mulheres. O, pa o país precisa ter políticas para recuperar, como, por exemplo, a garantia de vida dos indígenas, porque não estou nem fazendo comparação dos direitos, eu estou falando de garantia de vida de uma população que foi exterminada no último período. Portanto, eu fico absolutamente feliz por a gente estar abrindo um debate que tem uma importância grandiosa para esse momento no país. Tá joia. Obrigada, Carmen. Imagina. Agora a gente vai entrar numa fase do nosso debate que a gente vai ler as opiniões das pessoas que escreveram na plataforma Brasil Que o Povo Quer, mais uma vez reiterando o convite para que todas e todos entrem em www.brasilqueopovoquer.org.br e coloque sua opinião. A sessão de trabalho, a pergunta é, para uma sociedade mais igualitária, quais as políticas necessárias para a geração de renda e de trabalho decente? Aqui, as nossas debatedoras trouxeram contribuições importantíssimas, com recorte de gênero, raça, o recorte territorial, etário, colocando que a classe trabalhadora não é homogênea, ela está no setor de serviços, ela está nas fábricas, ela é seletista, mas ela é pejotizada também. Então, a gente tem que constituir aí uma série de políticas, tendo focos diferentes, recortes dessa classe trabalhadora. Então, na plataforma, é, saiu muito a respeito. De políticas é, empre do microempreendedor individual. Saiu muito também denúncias sobre a reforma trabalhista, a retirada de direitos dos trabalhadores. Saiu sobre a economia solidária. Então, vou lendo aqui um pouquinho, aí vocês têm um minuto e meio agora para fazer os comentários e a gente pode ficar mais tranquilo fazendo, falando que. Né, deixando o debate mais fluido aqui. Então vou começar uma para a Ju. Pode ser, Ju? É, uma é uma opinião do Samuel Andrade. Ele escreve assim: um estado aliado aos trabalhadores, sem ceder à burguesia, tomando protagonismo do investimento. Poxa. Estado dos nossos sonhos. É exatamente, né? Acho que é como a Carmen disse, é o estado dos nossos sonhos, né? Um é, a gente tem no, no caso do Brasil um estado que é, eu gosto muito de algumas conversas que tenho com alguns com alguns colegas é, de ativismo de pesquisa enfim de militância que trazem alguns elementos que eu acho importantes né para a gente levar em consideração para a gente pensar um pouco o estado brasileiro né então é, esses dias esse tempo atrás um desses colegas ele me disse o seguinte o Brasil junto com a Costa do Marfim é, são os dois países no mundo que têm o nome de commodity né? Então, a gente já, a gente já, já parte é, dessa, dessa discussão de formação do Estado brasileiro. Né? E a gente vai pensar como é, é formada então, essa mão de obra, também no começo do país, é uma mão de obra é, super explorada, né? escravizada, é, e um Estado que vai se formando é, já a partir de interesses privados. Né? Então, todas as instituições brasileiras elas partem desses interesses é, privados e quando a gente vai passar para o Brasil-República, isso também, é, novas engrenagens vão se organizando para manter essas, esses privilégios, né, esses direitos dessas elites é, em relação ao Estado. Né. Então, o Estado brasileiro, a gente precisa de uma reorganização total né, do Estado. A gente teve um período de respiro né, disso é, durante 14 anos, é, e eu acho que a gente precisa retomar. Esse, esse respiro. Acho né? que 14 anos é muito pouco em relação a mais de 500 anos é, de um Estado que sempre serviu a interesses privados, a interesses de uma elite, né? e muito pouco se aliou aos trabalhadores. Né? Eu acho que precisamos fazer um esforço, acho que a plataforma é um Brasil que o povo quer, é um espaço fundamental para a gente rearticular a possibilidade de reconstruir sonhos e de reconstruir, e de construir, na verdade, né? um Estado que pense no bem-estar social, que pense é, em direitos para todos e todas. Valeu. Bom, agora a opinião aqui do Júlio César Amorim Castro. Devemos ampliar o programa Microempreendedor Individual, MEI para mais profissões. O que, que você acha, Mari? Olha, eu acho que essa discussão é bem é, interessante, porque tem uma certa confusão, muitas vezes, que se expressa numa ideia de que o trabalho, o microempreendedor individual, ele goza de uma certa liberdade de organização do seu trabalho, do seu processo, e as evidências não colaboram muito com isso, não. Nós temos mais ou menos em torno de 7 milhões de empreendimentos individuais no Brasil hoje. Teve um crescimento absurdo, inclusive nos últimos quatro anos, que a gente está em um período de crise. As pessoas saem da condição de formalização, é, enfrentam um desemprego prolongado, e, diante disso, a, o empreendimento individual passa a ser alternativa. Bom, disso temos quase 4 milhões de mulheres. E o que mais surpreende é que as mulheres estão concentradas em é, trabalho como cabeleireiros, tratamentos de beleza... É, confecção, setor de, de, de, de confecção de vestuário, né? bares, restaurantes, produção de alimentos, e que, no geral, se a gente for analisar, são quase relações que configuram relações de trabalho é, com, com vínculo, com relações de... É, de, é, de as, tem acididade, de, de relações... De, é, de chefia, né, de mando. Então, são, é, em, na verdade, são empreendimentos individuais, mas que são, diz, são quase fraudulentos, porque disfarçam relações de trabalho que deveriam ser formalizadas. O bom exemplo é o exemplo do, do cabeleireiro. Nós temos mais de 500 mil mulheres nessas condições, e todos nós sabemos que a maioria está subordinada a um chefe, a um encarregado, ao dono do espaço. Então, tem que tomar muito cuidado com essas relações de trabalho. E a outra é desrespeito, por exemplo, que aparece com muito, com muito peso também, é a, o setor de confecções. A gente sabe que por detrás disso está a informalidade, está o trabalho terceirizado, o trabalho a domicílio, a, e a ilusão de que esse trabalho é uma possibilidade de conciliar com o trabalho doméstico, com as responsabilidades familiares, mas na verdade é um trabalho desprotegido, precarizado. Então acho que não é, uma, não é um debate fácil, né? Por isso que acho que a gente tem que olhar com muito cuidado o que, que representa os empreendimentos individuais e separá-los, né? Antes de passar para Carmen, eu queria que a Denise comentasse uma outra opinião aqui que vai, que provoca também é, um pouco o que a, o que a Marilene estava falando, para a gente seguir nesse debate do empreendedorismo, que parece ser um debate que as pessoas estão querendo fazer na plataforma, enfim, um debate que está em pauta aqui. A pessoa não se, não se diz quem é, é anônimo, mas a frase é assim, empreendedorismo não é precarização. Todos precisam ter o direito de abrir o seu negócio com igualdade de oportunidade e qualidade de vida. Você quer comentar, Denise, por favor? Eu quero. O que eu gostaria de comentar é que o empreendedorismo não pode ser uma alternativa para o conjunto da classe trabalhadora. Ele deve estar restrito a determinados setores, empreendimentos e talentos. Então, a pessoa que quer, de fato, ser um empreendedor, ela precisa tomar essa decisão, não simplesmente porque ou ela, como vários exemplos que a Marilane citou, se torna um microempreendedor ou ela não tem trabalho, mas, na verdade, é uma maquiagem, um disfarce para um trabalho de uma pessoa que deveria estar contratada formalmente para exercer essas atribuições. A mesma coisa o PJ... Então, o trabalhador ele se torna uma pessoa jurídica para conseguir contratos de assessoria, de prestação de serviços, porque ele não seria contratado como CLT. Então, é importante que tenhamos políticas de incentivo ao empreendedorismo, sim, mas isso não pode ser considerado a única alternativa. Então, não há emprego, todas as pessoas abrem um, um pequeno negócio. Qual é o resultado disso? Esses pequenos negócios, pelo próprio estudo do SESIT, um estudo recente que o SESIT fez, não é, Marilane? É, demonstra que cerca de, se não me falha a memória, 60% dos empreendimentos não duram um ano. Por quê? A economia, se ela está em crise e, por conta da ausência de emprego, as pessoas se tornam microempreendedores ou empreendedores, elas não conseguem também fazer com que estes negócios prosperem. Além da situação econômica, tem o talento, tem as várias especificidades de se gestar, de se manter um negócio aberto. Então, tem que ter políticas que estimulem o empreendedorismo mas isso não substitui investimentos em desenvolvimento, em especial em desenvolvimento regional nos territórios para a geração de emprego e renda. Está provado no mundo que os países que conseguiram gerar emprego e renda efetivamente não foi por meio de reformas trabalhistas que retiraram direitos, mas sim com investimentos no desenvolvimento, em especial no desenvolvimento nos próprios territórios. Então, claro que todas as pessoas têm que ter direito de abrir o seu próprio negócio. Mas, se nós formos pensar isso como uma saída para o desemprego no país, nós podemos olhar para várias experiências internacionais e verificar que isso não é a solução. Agora, uma para a Carmen, do Tiago Tangi. Carmen. Ele diz, garantir a valorização dos salários e dos direitos conquistados, junto de uma análise sobre as novas possibilidades trazidas pela tecnologia. então o salário, para nós, foi uma política, continua sendo uma política essencial, a valorização do salário. No nosso país, o salário mínimo sendo valorizado, a repercussão positiva é enorme, né desde que nós construímos, e, a classe, e parte da classe trabalhadora, a Central Única dos Trabalhadores, as centrais sindicais, ajudaram a construir uma política nacional de valorização do salário mínimo, como algo extremamente importante para a economia, e o alcance foi gigantesco. Uh, nós entendemos que as reformas não são saídas, porque elas têm retirado direitos, nós temos que, no próximo período, fazer um processo de enfrentamento e aprofundar o debate sobre a questão das novas tecnologias. É algo que está na agenda é, necessária, porque nós não podemos negar o quanto a tecnologia é fundamental para processos de evolução, mas as novas tecnologias não podem chegar apenas para acabar os empregos. Qual é uh, o caminho que nós vamos construir para garantir com que, ao mesmo tempo que tenhamos novas tecnologias, tenhamos garantias de empregos e de trabalho. Tá joia. Obrigada, Carmen. Eu vou ler uma para a Juliana, que não necessariamente se restringe ao mundo do trabalho, mas ele diz assim: taxar o mercado financeiro com base no indicador de desigualdade econômica na população. Quanto maior a desigualdade, maior a taxa falando um pouquinho sobre a questão do mercado financeiro, mercado produtivo. Um minuto e meio, Ju, fácil. <risos> Go! Tranquilo, né? Debater desigualdade, mercado financeiro, enfim. É... Bom, não sei nem por onde <risos> começar o diálogo aqui, a conversar com ele. Bom, acho que primeiro, é... acho que temos que partir de algumas premissas, né? É... A gente sempre fala muito de diminuição de desigualdades, né? E eu acho que a premissa principal é se nós toleramos algum tipo de desigualdade, né? Acho que esse é uma é uma pergunta, uma reflexão que todos nós devemos nos fazer, né? É, e também eu gosto muito de algumas de algumas alguns questionamentos também que a, principalmente a Angela Davis tem trazido para o debate, que é também que tipo de igualdade nós queremos construir? E eu acho que essa pergunta ela acaba dialogando um pouco com essa questão, porque ela nos faz essa pergunta pensando, nós queremos construir uma igualdade em que todos nós sejamos parte do 1%? Primeiro que isso, matematicamente, seria impossível, né mas... Nós, queremos, nós achamos que é, essa igualdade, essa inclusão, ela significa é, um nível de vida que superexplora o planeta, é, que trabalha com a especulação, né, que é o caso do mercado financeiro, ou nós queremos construir um outro tipo de igualdade, né, com distribuição de poder, com participação, com distribuição de renda, é, em que a gente não é, transforme diferenças em desigualdades, né, então em que a gente não ache, por exemplo, que uma pessoa que trabalha no mercado financeiro é, a, não vou aqui fazer uma discussão se o mercado financeiro deve existir ou não, mas uma pessoa que trabalha no mercado financeiro tem, por exemplo, um rendimento anual de um milhão, enquanto uma pessoa que é uma professora tem um rendimento que não chega nem a 30 mil é, por ano. Né? Então, como a gente estabelece o valor desse trabalho, né? como a gente estabelece essas diferenças é, que acabam sendo transformadas como eu disse, nessas questões salariais, nessas questões de rendimento, como desigualdades. né? E acho que a gente também pensar que salário não é a mesma coisa que um rendimento ou que lucro de empresário. né? Então a gente acaba taxando demais é, salários, né? considerando salários como se fosse lucro, como se fosse um rendimento. E aí é quando a gente vai pensar nesses grandes empresários, né? nesses grandes nos donos, né? nos, que, nos gerentes reais do capital... É, eles conseguem encontrar saídas aí, né, meandros, para que eles não sejam taxados. Né? Então, acho que é fundamental a gente pensar também nessa taxação desses rendimentos e desses lucros. Mas é uma pergunta que dá para né, Dá para escrever uma tese um com esse comentário, debate. né? Então, eu tentei pincelar algumas questões aí que me passam a mente com, essa, com esse comentário. É o comentário, eu não li, é o comentário do Paulo Mazafero. Você quer continuar falando sobre isso, Mário? Você que você que coordena. Não, não é não é fácil né, mas eu acho que tem que começar talvez pela pela discussão sobre o, o que que representa o sistema financeiro nessa economia globalizada né e, e poder entender que é, primeira assim, você tem um uma lógica das finanças que comanda o mundo produtivo e que subordina todas as relações, seja as relações de, de trabalho, as serbas desigualdades. É só olhar os dados, por exemplo, de 2008 para cá. Quando cresce a desigualdade, concentra a renda no mundo inteiro, é, você tem uma concentração em mãos de poucos que é um verdadeiro é, escândalo. Né? E só quem ganha é o sistema financeiro. Então, é, evidentemente que há uma, uma, uma linha né, que liga direta à, à situação de desigualdade, de, é, de pobreza, de miséria, é, de discriminação. Com esse processo de acumulação é, financeira, que ganhou uma autonomia, inclusive até em relação ao próprio setor produtivo, né? não precisa é, produzir bens, serviços, é, políticas públicas, para o sistema se autorreproduzir. E a gente que tem que enfrentar isso com muita coragem. Né? E eu acho que isso é um dos problemas assim, da nossa... É, talvez do, do, do, do, um dos equívocos da, da, do, do, dos últimos anos é, foi não ter enfrentado o sistema financeiro e, de forma como deveria. E a coisa da tributação, por exemplo, é ampliar a tributação para os bancos, isso implica aumentar a capacidade de arrecadação, que isso se reverte em políticas públicas que vão ser implementadas é, para reduzir a pobreza, a desigualdade. Então tem uma relação direta, né? Então é, tem que ter vontade política para poder enfrentar, porque é a luta de classes, né? Os interesses são muito fortes e muito poderosos. E acho que a gente tem um papel importante né, esse momento aí de, de enfrentar isso e de enfrentar o financeiro definitivamente. Né? Obrigada. Obrigada, Mariel. Aqui o, esse comentário ele traz um elemento que é a financiarização do capital e como enfrentar né, isso na construção de um novo projeto econômico para o Brasil. Então, por isso que eu provoquei um pouco vocês nesse sentido. E agora que eu queria abordar um outro elemento também que eu acho que é fundamental, que são as empresas públicas. Nesse projeto de desenvolvimento, que é, eu vou ler aqui a frase do Sérgio Borges, é seu primo, Ju? O Sérgio Borges? Não? Que ele diz: grandes empresas estatais, se dá Petrobras, devem ser associadas a políticas públicas de conteúdo local para promover o desenvolvimento econômico. Você pode começar, Carmen, com essa? Então, acho que nós estamos vivendo um momento de disputa pesada sobre uma concepção de Estado e. É, as estatais, os bancos públicos, aquilo que é público do Estado, onde minimamente a sociedade pode acessar. Né? Nós não acessamos, e nem bancos privados, são os que beneficiam qualquer linha de fortalecimento de um Estado e de políticas públicas para o conjunto. Não é o Bradesco, o Bradesco que financia os golpistas. né? Mas o Banco do Brasil a Caixa Econômica, financia a agricultura familiar, que produz comida para a maioria do Brasil. Então, talvez uma conta muito fácil de ser feita é a serviço de quem estão a, a, o Banco do Brasil, a, a Petrobras, a, o investimento que foi feito, e que interesse tem os que querem privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Caixa Econômica, privatizar tudo que nós temos que é estatal. É, o setor energético, todos os setores que terão uma outra finalidade, não servir mais à população brasileira. Quando eu me referia ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, que financia é, casas, que financia agricultura familiar, que financia é, possibilidade do povo brasileiro melhorar, eu acho que nesse momento, e tem que ser uma linha para o futuro, nós precisamos lutar com muita força, ter muita coragem para fazer a defesa daquilo que é estatal, daquilo que resta nesse país, pela importância que tem para a sociedade brasileira. É, os serviços públicos né, que estão totalmente ameaçados, dada a possibilidade da venda é, de um conjunto de estatais. Então, assim, é, penso que para pensar um projeto que o Brasil quer, que o povo quer, tem que ter estatais fortalecidas tem que ter banco público fortalecido, porque é a única possibilidade que tem participação da sociedade. Tudo aquilo que é privado, tudo aquilo que é, é que é vendido para empresas, seja elas nacionais ou internacionais, nós não não acessamos mais. Então, acho que a ideia central de fazer esse debate é a ideia central de que o povo brasileiro precisa ter possibilidade né de acessar de ter esses, esses instrumentos como instrumento de desenvolvimento nacional muito importante para uh, o conjunto da população. Posso. Eu acho que ambos os debates, o debate de justiça fiscal e o debate de investimentos e valorização de empresas estatais se articulam, porque ambos... Produzem políticas públicas de ou fomentam, subsidiam políticas públicas de inclusão e equidade. Então, é, financiamento da saúde, da educação, é, todas essas políticas sociais estratégicas precisam de subsídios e pré-sal, petrobras, eletrobras, todas se inserem neste contexto. E a gente está num país onde. É, se tem uma fala muito comum de que os, o empresariado paga muito imposto. Isso não é verdade. No Brasil, a classe trabalhadora paga cerca de 40% de impostos. O empresariado, 11%. Fora a evasão fiscal para os paraísos fiscais. Fora o que nós chamamos de elisão fiscal, que é por meio de artimanhas jurídicas... É reduzir o imposto que é devido para o Estado brasileiro. Então, quando a gente fala numa reforma tributária, me referindo a essa pergunta da questão da taxação fiscal, é fundamental que a gente faça uma reforma tributária, mas com esse olhar mais classista, né, de fomento e de estímulo à redução de impostos para a classe trabalhadora e uma taxação maior do capital. Há a segunda questão que eu queria abordar nesse tema das estatais, é também a soberania nacional que está em jogo, não é só o desenvolvimento econômico e o fomento de políticas públicas. Então, a gente vê, neste momento, a Eletrobras sendo privatizada no Brasil, né, o governo abrindo mão de mais dos 51% das ações, e a gente vê, por exemplo, países como a Alemanha e os próprios Estados Unidos, que não abrem mão... De, do controle da energia elétrica, de serem majoritários. Por quê? Porque está em disputa a soberania nacional. E eu acho que, para concluir este comentário, é importante nós olharmos também para as experiências que estão acontecendo no mundo de restatização, Porque no Brasil se tem uma fala é, de privatização, que privatizando, pelo menos o atual governo tem esta fala de que, privatizando, teremos maior produtividade, eficácia, transparência. E a gente vê a França, por exemplo, onde Paris e mais 59 cidades estão remunicipalizando a água. A gente vê Berlim acabou de fazer uma consulta popular, né, tem mais ou menos um ano, e decidiu, junto com a sociedade, remunicipalizar a água. Então, tem experiências no mundo todo de restatização de água e energia, em especial da água, é, na contramão, né, com uma visão inversa dessa visão, visão privatista. Exatamente porque serviços públicos de qualidade são necessários para garantir acesso à água, energia, e também a políticas públicas de inclusão. Então Estão retomando o controle de políticas públicas que foram privatizadas. E a sociedade brasileira precisa conhecer essas experiências para fugir dessa fala de que privatizando se resolve. Não resolve se perde a soberania nacional quando se trata de pré-sal, de água, de energia de gás, e se perde investimentos em políticas públicas fundamentais para esse desenvolvimento mais equitativo, igualitário, com geração de trabalho e renda para os setores mais vulneráveis. Bom, Obrigada, Denise. Gostaria de agradecer mais uma vez as nossas debatedoras, Juliana, Marilane, Carmen e Denise. E vou dar uma palavrinha final para vocês, para fazer o fechamento. tá bom? Pode ser? É, na verdade, finalizar agradecendo o convite mais uma vez da Fundação Percial Abramo, da, da plataforma é o Brasil que o povo quer, eu acho que esses debates estão sendo fundamentais é, para a gente pensar um, um novo projeto, né, uma atualização, na verdade, de um projeto de desenvolvimento para o país, e eu acho que uma questão importante dessa plataforma é que ela acaba discutir, é, debatendo e discutindo bastante é, uma questão que tem... É, no mínimo deixado muito é, quem é ativista, né, quem é militante, um pouco sem dormir, que é a questão da nossa... que a gente fala que é a crise de participação, representação, né, representatividade. E eu acho que quando a Fundação Perseu Abramo nos, nos convoca, né, convoca todos nós com a plataforma a fazer esse debate a formular um novo projeto de país, a gente está nadando contra a maré. Né? A gente está dizendo para as pessoas que a solução é lutar contra a apatia, né? é participar dos processos, é discuti-los para que a gente tenha um projeto que, que, nos, que, que seja um espelho, né? que nós nos sintamos mais representados e mais representadas nesse projeto. Então, agradecer a vocês por esse debate e estamos à disposição sempre que for necessário. Eu também gostaria de agradecer pela iniciativa de criação da plataforma, é, pelo envolvimento que essa iniciativa está possibilitando, né? Ah, também agradecer aos nossos ouvintes, é, agradecer as contribuições para o nosso debate, é, questões importantes foram suscitadas, e acho que das questões que foram... Uh, que foram levantadas aqui é importante porque elas de certa forma, elas indicam um pouco assim, quais são as questões e quais são as angústias que as pessoas têm hoje em relação aos a as principais desafios as principais da nossa sociedade né? e sem dúvida nenhuma o trabalho é um deles então é, diante de um, uma crise econômico, social profunda, de um retrocesso social enorme, é, uma possibilidade de retrocesso nos direitos de trabalho, a forma como a gente está presenciando com a reforma trabalhista. É natural que muitas vezes as pessoas se perguntem é, o que, que vai ser o futuro, que tipo de trabalho nos espera. E acho que é um, quando se propõe a discutir a questão do empreendedor individual é um pouco isso, né? Como se colocasse como uma, uma iniciativa frente a um quadro de muita, de muita fragilidade, de muita falta de perspectiva. Então eu gostaria só de concluir. É, reforçando a ideia de que é muito importante a gente construir laços de solidariedade, é muito importante a gente firmar o trabalho como um aspecto central da nossa vida e é muito importante também, e uh, eu queria reforçar uma ideia que já foi dita aqui hoje, de que o fato de você ter condições mais flexíveis de trabalho, que a Denise comentou, não significa necessariamente que isso tem que envolver um processo de precarização e infelizmente a proposta de reforma de trabalhista da forma como ela está apresentada ela precariza-se assim, o, o trabalho, né? então acho que ele tem uma tarefa muito grande pela frente que é de resistir que é de desafiar essas medidas todas de enfrentá-las e de revertê-las então por isso acho que a plataforma cumpre um papel importante nesse sentido para suscitar esse debate mais uma vez obrigada é. pelo convite e obrigada às minhas parceiras Juliana e e pela oportunidade de estar com Então, eu também quero agradecer, agradecer a oportunidade, Juliana, Marilane, Jordana, Denise. E acho que nós precisamos, nesse debate, conjugar duas coisas fundamentais. Esse é o um momento de diálogo, debate e formulação para o Brasil que a gente quer mas, ao mesmo tempo, conjugar um processo de resistência. Sem isso, nós não conseguiremos, talvez, nem formular e nem sonhar com o futuro. É preciso combinar esse jogo. Então, está na nossa pauta, na nossa agenda agora, muita resistência contra a reforma trabalhista. Muita resistência contra a reforma da Previdência. É, nós tivemos um período agora de muita resistência, mas nós precisamos entender que é a luta de classe que está na agenda, né? e que a luta de classes só se dará, nós só seremos vitoriosos no futuro se a gente conseguir, de fato, fazer um longo debate com a sociedade, eh, a sociedade compreender, eh, e esse é um espaço aqui para responder ou tentar responder muitas questões que inquietam todos nós, que inquietam a sociedade brasileira, e eu acho que essa é uma tarefa muito importante da da Fundação PCU Abramo. E... Uh, nós vivemos de 2015, é claro que antes nós fizemos muita resistência, mas de 2015 para cá nós tivemos muita resistência, principalmente das mulheres, nas ruas. Não posso deixar aqui de mencionar o que foi a Marcha das Margaridas em 2015, o que foi a Marcha das Mulheres Negras em 2015, o que foi a, a, o 8 de março nesse ano, enquanto resistência das mulheres organizadas. Não há outro caminho, a não ser o caminho coletivo a não ser o caminho da construção coletiva. Sempre que nós estivermos em algum espaço, é o coletivo que vai falar mais alto. Então, eu desejo que nós tenhamos muita força e muita resistência para enfrentar tudo isso e sejamos vitoriosos no futuro, eu acredito. Bem, queria também finalizar agradecendo o convite da Fundação Perseu Abramo e dizer que continuamos à disposição para a evolução deste debate. E acredito que, para nós que defendemos que o trabalho é central dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável, igualitário para o Brasil, né? quem vê o trabalho como central para as políticas de desenvolvimento, dizer que este também é um momento onde o movimento sindical tem que se rearticular, porque a reforma ela foi uma reforma trabalhista e sindical, então, é importante que o movimento sindical, que precisa, como disse a Carmen, enfrentar os resultados da reforma trabalhista e impedir a reforma da Previdência, também faça toda uma reflexão no sentido de se reestruturar, se rearticular, porque os sindicatos são... É, praticamente o único e principal instrumento de luta que a classe trabalhadora tem. Os movimentos sociais cumprem um papel importante, mas o sindicalismo, neste momento, está com uma responsabilidade grande. Então, olhar para experiências internacionais que enfrentaram reformas neoliberais, trabalhistas e sindicais similares ao redor do mundo, como, por exemplo, México, Estados Unidos, Inglaterra, com as privatizações e a retirada de direitos na era Thatcher, né? na, na gestão da, da Margaret Thatcher, e que fizeram fusões de sindicatos, tornando sindicatos que eram frágeis e pequenos em grandes sindicatos nacionais, que investiram muito em sindicalização, em politização, em formação sindical e buscaram alternativas de autossustentação e de enfrentamento e união né, da reflexão, da formulação com a luta efetiva, que podem inspirar o sindicalismo brasileiro neste momento. Então, acho que também, pautando para o pro, pro próximo período, para os próximos pontos da plataforma, os desafios para o movimento sindical neste enfrentamento, porque acho que o movimento sindical brasileiro será não sozinho, mas será um dos principais protagonistas do enfrentamento nesta questão relacionada às reformas no no mundo do trabalho, a reforma sindical e previdenciária. Muito joia. Obrigada, Denise. Queria agradecer mais uma vez as debatedoras que se dispuseram a vir aqui debater com a gente. E o debate segue na plataforma brasilquepovoquer.org.br Entre, participe. Vamos construir juntas e juntos o Brasil que o povo quer. Até a próxima. É muito fácil participar e ajudar a construir o Brasil que o povo quer.